É uma pena, Buenos Aires está bem suja. Bem degradada. Oh. Olha aí Anne, a reunião de pombas. Estamos na Plaza del Congresso. É normalmente onde as pessoas começam o um tour por Buenos Aires. Daqui você vai andar pela avenida. Avenida de Maio? Avenida de Maio. E você chega lá na Casa Rosada. Aqui é uma praça bem bonita. Tem essa construção aqui que é o Palácio do Congresso. Muito bonito. Muito bonito. Porém, como dissemos, tudo muito sujo aqui. É, as coisas não estão fáceis para os irmãos, assim como para a gente. É, muitos protestos rolando e muitos moradores de rua. A gente vê, é uma pena, porque a cidade é lindíssima A gente vê muita sujeira na rua assim é, Roupa Usada, que foi jogada Fora e espalhada Lixo espalhado Até tô vendo ali que tem um pessoal Limpando aqui a praça agora Mas não sei até quanto tempo Essa limpeza dura uhum. É bem triste mesmo assim, Porque Buenos Aires é um lugar muito bonito E quando a gente veio, não foi essa imagem Que ficou pra gente Lógico que não era uma cidade né? Perfeita. Perfeita Longe disso Mas se assemelhava um pouco mais assim A Europa eu. e, eu. é. e agora isso já está ficando cada vez mais longe Espero que as coisas melhorem Por exemplo aqui vemos um protesto rolando De pombas Estão protestando que tem muitas pulgas Muita coceira rolando aqui ó E Passando pela Avenida de Maio, você cruza aqui a 9 de Julho. E segundo os, os argentinos... Ui, corre. Os argentinos é, a, é avenida a avenida mais larga do mundo. É realmente grande. Se é a maior do mundo, não dá para saber, né? Só que elas são várias vias, então não é considerada é. uma avenida só por muitas pessoas. Mas os argentinos, sim. Uma, duas, três, quatro quatro... Cinco. cinco. faixas. Aqui nesse cruzamento você vê um prédio com a Evita Perón. Foi a primeira dama, né, esposa de um ex-presidente argentino e que conquistou a maioria dos direitos aqui das mulheres. Como o voto, direito ao voto. E era muito querida aqui pelos argentinos e morreu é uma... seda. E ali, um obelisco. Buenos Aires. É, no lugar, ou menos por aqui. Nós ficamos hospedados mais pra lá da primeira vez que viemos. Achamos era uma localização melhor do que a gente está agora. Está no... é, é né? Aí vamos sincrono. correr, amor. É Corra! Esse é o Café Tortoni, o café mais antigo de Buenos Aires É também um café extremamente turístico Então aqui não é o melhor lugar para você viver show de tango, tá? Se você tá com o orçamento apertado, você pode ir... Uh, você pode ir na, no Caminito, que lá tem show de tango de graça na rua Aqui estão os preços do Café Tortoni. super vale a pena você entrar no café Tortoni, tomar um cafezinho. Os preços não são assustadores, na verdade são até melhores do que em outros lugares que a gente viu. No Uruguai pode <risos> É E Buenos Aires tem uma característica interessante que é, ela sempre vai te surpreender de alguma forma. Você sempre vai andar por aqui e achar alguma coisa que você não estava esperando. Por exemplo, ontem tinha a marcha da Maria Ruana. E hoje está rolando uma festa típica de alguma coisa. Olha só, a gente viu bastante gente vestida assim de gaúcho, sabe? E... Quando a gente veio pra cá a uma vez, a gente também, em quatro dias a gente viu muita coisa rolando assim, a céu aberto, que é muito legal, né? Isso dá uma, uma sensação muito boa. É, tava uma, rolando uma festa da Renascença, um monte de gente vestida com roupas antigas, um tá. teatro na rua, e teve parada gay. Corre... É, tá. Ah. Ah, tá voando, briga. É a terceira vez que eu falo que a Cátia é Florida. Gente, no final da nossa caminhada na Avenida de Maio A gente chega aqui na Praça Rosada Que é uma pena, mas a praça aqui da Casa Rosada e... está em reforma É uma praça que da outra vez é... estava aberta, é bem gostosinha e tal, bem bonita uhum. E o motivo para a Casa Rosada ser rosada é que na primeira vez que foi pintada, é, misturaram sangue pra pigmentar a tinta branca. E aí a cor rosadinha agradou os governantes e deixaram desde então.